Olá, eu sou a Wiz Interactive. Não é o Interactive, nem o Interactive, nem o Luiz Interactive. Já, já me chamaram Luiz Interactive. Repete comigo, Luiz Interactive. É difícil não, pois não. Este filme não é para explicar o meu nome, mas se queres mesmo saber. A culpa é dos meus pais, que sempre foram uns geeks. Já eram geeks quando eu nasci e já trabalhavam para a internet. Mas um dia viraram-se um para o outro e disseram Bora aí criar a nossa agência e fazer sites assim à frente e trabalhar com pessoas bacanas e fazer coisas para a internet que vai ser uma cena mega daqui a uns anos, bora? Bora. Isto em 1998, no tempo em que a internet ainda fazia este barulho. Então, eu nasci numa zona toda de bem, sei lá, em Cascais. Até tinha um cão. Sim, muito antes de ser cool, as agências terem uma mascote, eu já tinha o meu aníbal. Além do aníbal, eu dei trabalho a muitas pessoas. Todo o tipo de pessoas. Caladinhos, assim assim, hiperativos, estéricos. Pessoal de sítios estranhos como de turquenestão. Mas onde é que fica essa... Ai, ai! Obrigada. Onde é que eu ia? Ah, no trabalho, sim. Eu tenho feito muito para muitas marcas. Já fiz coisas para carros, telemóveis, bebidas com álcool e sem álcool, móveis, coisas para limpar móveis e estou sempre a aprender. Cada vez que chega um projeto novo, lá tenho de aprender tudo outra vez. Só por isso eu já mereci um prémio, não? Ou tipo 79? Mas estou a fazer este filme da minha casa nova. Eu mudei-me para aqui há 4 anos, para os clientes não terem que apanhar aquele trânsito chato da Marginal e os semáforos, claro. E foi só por isso que eu me mudei aqui para o bairro Alto. Juro. E quando me mudei eu também aproveitei e mudei de look. Para uma coisa assim com mais curvas, mais aerodinâmica. Mas este filme não é para falar das minhas curvas. Até porque eu ainda só tenho 15 anos. Mas já tenho 15 anos disto. E se procuras uma agência digital que já tem 15 anos, e olha que não há muitas, decora o meu nome. Ei, não é Luiz. Nem o Itch. É o Weez Interactive. Weez Interactive. Weez. Boom, boom, boom. Boom, boom. boom.